Olá, vamos para a parte 4 do ideal e a ideia do próprio ideal do pensamento associativo. Para isso, precisamos entender a maneira com que esses conjuntos se propagam. As características que constituem cada conjunto e subconjunto de ideias e fatos são características que se multiplicam e se preservam de maneira uniforme todas as ideias que geram um coeficiente ou uma sensação de paz resultam em um Ideal de fechamento de ciclo, ou seja, todas as ideias que resultam em paz te trazem para o agora. Sempre fecham o ciclo, gerando perspectivas de absorção. Essas perspectivas de absorção têm propriedades definidoras de um ideal. Essas propriedades geram um anel de co coeficiente positivo. Como assim? Toda vez que você percebe uma ideia em paz, você tem um grupo de ideias que geram um julgamento. Que dá a você uma noção... Do que é bom para você. Nós chamamos essa noção de subgrupo normal, porque há uma tendência a normalizar e normatizar estes coeficientes, essas ideias e sensações que são julgadas como benéficas. Isso não é um problema. Só parte há como um problema quando esse grupo de ideias é o resultado de uma equação fora da paz o resultado de um julgamento em um ambiente de falta quando temos este consenso de fechamento onde a paz é confundida com um prazer dissociativo é confundida com uma um vício, onde o ser confunde alívio com prazer, ah, nós temos um grande problema onde nós chamamos esse, esse efeito de fatoração primária exclusiva, onde o ser exclui essas ideias e se sente único ao ponto de subjulgar ideias primárias associativas ele absorve aquela ideia, não inclui, não transcende e tem a tendência a repetir esses padrões. Ele tem a tendência a usar esses fatores como ah, fatores de de, de de de condição linear, fatores de condição e configuração universal, como um conjunto de regras, como um conjunto de ideias que ele precisa normatizar. Um conjunto de ideias não associativas, que não transcendem e são categorizadas como um padrão comportamental esta multiplicação desses padrões comportamentais gera um conjunto de características dissociativas e preconceituosas que vão de encontro ao princípio de absorção e sensações em paz, que foi dito logo no início. Este conjunto de padrões em paz, em uniformidade com o ambiente problematiza o outro conjunto de padrões em não paz padrões que abstraem esta paz e diminuem a agonia confundindo essa agonia com prazer o alívio confundido com o prazer. O alívio subjulgado a uma ideia e um grupo denominado como ideal. Esses padrões dissociativos convergem em classes de versões e postulados dissociativos. O que é um postulado dissociativo? Um, uma crença social, como muito no Brasil se teve. Uma crença de que o ser precisa sofrer para aprender. Este padrão de um, coeficiente Negativo reverbera como um alívio do ser adulto que tem culpa, que tem revolta, que se sente hum, prejudicado, que tem como hum, resultado de suas experiências uma sensação. De um, injustiça, onde ele não é respeitado, onde seus espaços não são lineares, onde esses exemplos precisam ser justificados, onde ele justifica, de maneira dissociativa, este ideal de que ele só conseguiu algo na vida, pois foi castigado ou foi minimizado, negado, subjulgado. Este, essa fração de campo dá ao ser ilusoriamente um certo domínio integral. Mas isso é ilusão. Este anel né, que o ser se coloca é um resíduo de um sistema negligente que o ser assume como integral. Mas não há nada íntegro em espaços de coeficientes negativos. Coeficientes neutros que não foram estimulados de maneira acolhedora, integral, assertiva e gentil. Não há uma relação de equivalência, não há uma classe de congruência, não há nenhum tipo... De conjunto de grupos associativos em repassar, em um, condicionar a experiência do próximo, quase sempre subjulgado a seus desejos, quase sempre subjulgado a as, as suas regras, a subjulgar esse próximo a experiências que vão apenas aliviar como um vício sua sensação de injustiça aonde você se sente prejudicado diante de uma dívida sistêmica como resolver este padrão de não congruência ah, isomórfica, este padrão de função de correspondência, de não correspondência, só é resolvido com um teorema básico. É um fato que você foi prejudicado. Há uma dívida sistêmica para com você. O ser que se sente prejudicado não precisa... objetificar o sistema, objetificar os grupos e subgrupos que condicionam a falta ou a falta de falta, condicionam a ideia de abundância como um consumo desenfreado. Então esses conjuntos de fatores que são objetos, quase que idolatrados eles precisam ser reinterpretados você que está na posição hoje de se sentir em dívida ou está na posição de que se sentir prejudicado aonde o sistema tem uma dívida para com você não é o perdão que vai te ajudar mas é assumir que de fato há uma dívida Assumir que você foi prejudicado, que você poderia ter chegado aonde chegou de maneira mais simples, de maneira mais tranquila, aonde há uma classe de equivalência que respeita seu elemento de identidade, sua singularidade sua maneira natural de ser. Onde, de maneira tranquila, você poderia ter chegado aos mesmos resultados ou ter ido além. Se isso é um fato, você não precisa justificar sobre uma ideia dissociativa para com os outros ou uma reverberação de ideias dissociativas para consigo mesmo. Então, essa consistência de múltiplos dissociativos justifica certos padrões desumanos para com a sociedade. Saindo deste ideal de pensamento dissociativo, temos uma ideia de pensamento associativo, que vem de maneira instintiva. Tranquilizar vem de maneira natural integrar o domínio individual e o conjunto de grupos e subgrupos de um ideal para cada momento e ambiente. Esta universalidade de momentos e ambientes traz consigo uma clareza, e funcionalidade, de maneira equivalente e plural. Essa pluralidade vem com uma configuração geral, mas natural. Uma configuração generalista, porém permissiva às singularidades, onde todos convivem de maneira conveniente. Trazendo essas ideias e trazendo precisamente a resultante como paz de espírito. Percebendo as equações como maneiras de chegar ao melhor padrão de comportamento, temos uma ideia do que podemos viver e conviver em paz. Obrigado.